Oi, Águas Cinzas e a Capacidade do Sistema. Ciência Terra Nova. Os Sentidos da Ciência. O vídeo de hoje eu vou trazer uma visão geral de como é que está ficando o sistema de Águas Cinzas. Então, o filtro percolador, o primeiro filtro, o segundo filtro. Aliás, mudou um pouco, né? Antes era um biodigestor. Então, filtro percolador virou agora filtro 1. O filtro biológico 1 agora é o 2. E o dois agora é o três, né? Porque o biodigestor passou a trabalhar como um filtro agora. Então, os três filtros. E nós vamos ver que já está um pouco mais avançado o, o novo banhado. Estou fazendo o, o nivelamento dele e começando a estimar o volume de efluentes que, que vai caber ali. E aí a gente entra num pouquinho mais de... de um pouquinho mais denso para a gente entender a capacidade do, do sistema e quantas pessoas a gente pode atender. Mas vamos primeiro entender os volumes de cada um e aí eu volto com algumas informações aí de, de como é que a gente pode construir ou estimar a capacidade do sistema. Vamos ver. Dia de lavar roupa. Algumas plantas já estão instaladas no sistema estão se adaptando, chegando bastante água, algumas outras plantas estão aqui para elas sobreviverem enquanto não são levadas de volta para o campo, aqui embaixo as marias sem vergonha já pegaram direito, essa daqui é a chante, olha a chantezinha, olha oh, a oh, bonita. Tudo funcionando legal. Nesse momento, uma grande quantidade de efluente chegando. Um pouquinho de cheiro, mas não, dentro do sistema a gente não, não sente muito cheiro. um Bel funcionando. Ele está saindo por aqui. Enquanto eu não faço, eu não termino de fazer o um novo sistema que vai ficar aqui. Então o odor, na verdade, ele está vindo mais desse, dessa parte aqui, que já esvaziou e está enchendo outra vez. Eu ainda vou fazer uma, uma regulagem melhor, porque o sifão não está funcionando direito daqui para cá do primeiro para o segundo filtro. Isso porque eu rebaixei o nível, então ele não está tendo a, a sifonagem que a gente quer de limpar um e, do, e outro. Em outras palavras, nesse nesse filtro o efluente fica um pouco mais de tempo do que eu quero. Então a promoção ou a, a produção de H2S é maior, e aí quando sai do sistema levanta um pouco o cheiro. Isso eu vou resolver subindo o nível aqui do sifão, que aí vai fazer a limpeza dos dois toda vez que houver o descarte do efluente, mas por hora tudo funcionando legal. O sifão bel trabalhando automaticamente. Eu estou testando algumas possibilidades aqui de esparramar mais o efluente, de maneira a ter mais contato com oxigênio, para diminuir a incidência de odor. Então essa tentativa aqui está é, tá interessante, né? Está jogando efluente para todo lado e está formando bastante superfície de contato entre o ar e o líquido. A máquina funcionando, fazendo o descarte, ao mesmo tempo hóspedes ali na casa utilizando a cozinha, chegando bastante efluente, um pico de efluente aqui no lugar, e tcharam, Saindo aqui por cima como a gente havia Pensado e planejado. Na medida que chega efluente demais, tem uma, um ladrão que vai mandar o efluente para o primeiro filtro. Aqui funcionando bem o nosso oxigenador Venturi. Já esvaziou, está puxando um pouco o efluente do primeiro para o segundo filtro, mas ainda ainda precisa refinar isso e o sifão bel começando a encher novamente. As mudanças que eu queria fazer no, no biodigestor, que já não é mais um biodigestor, agora é um filtro, é um filtro percolador, um filtro vivo, desce para o primeiro filtro, Segundo filtro, então agora vai ser primeiro filtro, segundo e terceiro filtro. As plantinhas já estão acostumadas aqui, é o sifão bel funcionando muito bem, as plantinhas aguardando o transplante e eu já adiantei bem o serviço para fazer um novo tipo de banhado. Dessa vez aqui o que eu estou pensando é o seguinte. Esse cano perde a função, antes vou deixar a função é, de ladrão. No caso de der algum problema, né, de, de, de um excesso de demanda, mas está dimensionado para ter pelo menos 150 litros de água ali de uma vez, mais 150 nesse, mais 150 nesse. Então são aí 450 litros vamos dizer que sejam 300 litros né, para trabalhar com folga. Tem 300 litros ali chegando de uma vez só, é uma situação extremada. Né? Então, se acontecer isso, tem um ladrão e ele manda para cá, direto para o banhado. Esse banhado, como eu disse, vai ser de uma maneira um pouco diferente. Ele tem hoje 2,5 por 2, o que vai dar mais ou menos 5 metros quadrados. Na parte mais baixa, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade. Eu coloquei uma elevaçãozinha porque eu quero que o efluente desça, permaneça aqui um pouco, suba e desça e daqui ele vai ser é, drenado lá para baixo para o laguinho como estava antes. Com isso aqui, colocando na média então, é, são 20, 30, 40, vou colocar na média 30 centímetros de profundidade, 2 por 2,5, 5 por 30 centímetros, 1,5, então 1 um metro cúbico e meio, 1.500 litros. Mas ele vai estar tá com um material de, de suporte aqui para as plantas e eu estou pensando em utilizar. Seixo rolado, que eu tenho visto aqui que a prefeitura tem trabalhado, eh, jogado nas estradas, eu quero ver onde é que, que eu consigo desses seixos. São umas pedrinhas pequenininhas, eu acho que, que vai ficar legal, então se der certo eu quero pegar isso. Então eu vou precisar de menos de um metro e meio cúbico, né? porque eu não vou fazer isso até a borda, é menos do que isso. Então vamos contar aí que no final das contas, de 1500 litros, eu tenho uma capacidade aqui com o material colocado de metade disso, uns 750 litros, ok, 750 litros eu garanto um tempo de permanência aqui razoável, ali em cima já garanto um tempo razoável contando o pico né, de utilização e aqui idem, mas eu estou pensando em fazer o seguinte, estou pensando em colocar uma camada dessa pedrinha e talvez um bidim e depois mais uma camada por cima, de maneira que o efluente não chegue até isso, ou não coloco bidim, coloco só os seixos rolados e eu deixo 10 centímetros sem a lâmina d'água, ou seja, a lâmina d'água passando por baixo. Com isso, eu garanto a oxigenação do lugar, né? garanto também é, ou diminuo a possibilidade de, de, de pernilongos ou moscas, ou o que for, de estarem se reproduzindo aqui no lugar. E eu teria um, um local é, mais seco, eu estou pensando em colocar uns banquinhos aqui. Mas eu não sei ainda se isso é viável ou como é que vai ser. Eu estou com, com ideias novas aqui e vou contando à medida que vai acontecendo. Mas por hora é isso. O serviço aqui está tá feito, está mais ou menos aplainado toda a borda do, do brejinho ou do banhado. E dessa vez, eu já comprei a lona, mas eu estou querendo achar que eu não vou fazer com a lona. Eu estou querendo achar que eu vou fazer de ferro e cimento. Estou é, pensando ainda e logo, logo a gente vai descobrir do que, que vai ser. Então vamos resumir. 150, 150, 150, 450. vão eu falo no vídeo de 300, vamos subir um pouquinho mais, 350 para facilitar as contas. E no banhado, 1.500 litros, 50% de, de material filtrante ou de espaços, que a gente está considerando, 750. 750 litros no banhado. Com mais 350 nos filtros, 1.100. Esses 1.100 litros, a gente pode fazer algumas contas em cima dele. Se a gente considerar um consumo, como aqui da, de casa, 70 litros no máximo, 70 litros de água cinza por pessoa por dia, então 1.100 dividido por 70 litros, a gente tem quase 16 pessoas que poderiam utilizar esse sistema. Ok? Faz a continha aí, 1.100 litros dividido por 70. Por outro lado, vamos considerar um consumo muito elevado, que deve ter sido do que aconteceu aqui com alguns hóspedes. Então, vamos jogar... Não, vamos... Vamos jogar alto. Vamos jogar 110 litros de afluente ou, ou de, de afluente de águas cinzas produzidos por pessoa por dia. 110 dias. 1.100 dividido por 110. Então, a gente tem ali a possibilidade de 10 pessoas sendo abrigadas na casa, né? só que a casa comporta seis pessoas, ou seja, a gente tem aí a possibilidade de mais quatro pessoas utilizando uma quantidade muito grande de água, ou então, né, essas seis pessoas gerando um excedente ainda maior de efluente durante o dia, trocando em miúdos. A gente tem agora um sistema que ele, teoricamente, né, com os cálculos que a gente fez aqui rapidinho, a gente tem um sistema que permite é, uma folga grande para o tratamento dos efluentes. Legal? Então, isso daí está tá descrito aí na, na descrição do link, tem essas continhas é, um pouco mais explicadas, e, eventualmente, a gente volta num outro vídeo, trazendo um pouco mais dessas contas para a gente entender né, o tempo de residência, a quantidade de pessoas que o sistema pode atender, os cálculos todos que, que são feitos. Mas isso são, são coisas um pouco mais densas né, e eu prefiro não trazer no vídeo, a não ser que vocês queiram e aí, pede, né, fala aí no, nos comentários e, e a gente aborda isso. Legal? Então, por hoje é isso, não se esquece, se não for inscrito, se inscreve, compartilha, com os... o canal precisa crescer. Eu já falei em outros vídeos, somos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a qualquer sistema de tratamento de efluentes. Isso gera doenças, gera agraves sociais, não dá para ser. Né? Cada um fazendo sua parte... A gente avança nessas coisas. Então, 100 milhões de brasileiros, se esses vídeos chegarem a, a uma parcela mínima, eu sei que já está chegando, que muita gente já está fazendo, né? mas compartilhe o vídeo, chama outros amigos, né? passe para o seu vizinho, expande, né? esparrama a informação. Se a gente conseguir com isso tudo aqui, que um, dois, dez, 20, 100, mil pessoas façam as coisas, Legal, né? Cada um de nós está fazendo sua parte e contribuindo para o bem maior. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.